E esse é o número 50 do Guia de Marketing aqui no meu canal no YouTube, Bruno Pérez Oficial. Esse vídeo vai aparecer também no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque a gente chegou no final da primeira temporada de quando eu me propus a criar conteúdo. E pela última vez, no Guia de Marketing eu vou dizer, solta a vinheta, Malcolino! Olá, eu sou o Bruno Pérez, depois de 50 episódios, estamos chegando ao final dessa temporada do Guia de Marketing. E eu queria usar esse espaço para contar para você como foi a minha experiência de produzir conteúdo por 50 edições, com convidados, usando ferramentas, cenários diferentes, em países diferentes, onde muitas coisas foram mudando na minha vida ao decorrer dessa jornada. Se você está pensando em gerar conteúdo, se você está pensando em produzir a sua estratégia de marketing, eu vou te contar o que aconteceu. Esse tipo de coisa aconteceu. Gente falando embaixo, gente passando, isso aconteceu. Quando eu comecei o guia de marketing, a ideia sempre foi, o objetivo sempre foi trazer dicas, algo prático, conceitos que pudessem servir como guia para você lançar o seu projeto. Na internet para você começar a estudar marketing digital para você entender os conceitos principais de marketing digital eu não fui nem tão a fundo academicamente falando e também não fui tão a fundo na prática para mostrar como as coisas funcionam porque porque a ideia do guia era ser um guia então você assiste um vídeo no guia de marketing e todos os cards que eu mostrei fazem referência a vídeos que cobriram Todo o conteúdo de marketing. Então a gente falou sobre planejamento de marketing, a gente falou sobre conteúdo de estratégia, a gente depois entrou nos canais de marketing, a gente falou sobre e-mail marketing, a gente falou sobre mídias digitais, sobre conversão, sobre leads, sobre funil de conversão. Nas mídias sociais a gente entrou em cada um dos canais, trouxeram algumas dicas rápidas. A gente passou por tudo, desde os conceitos iniciais, conceitos básicos, até várias partes mais específicas. A ideia é que você possa entrar no guia e encontrar algo que vai te ajudar a te levar por um caminho que possa trazer resultados para o seu negócio. E o que aconteceu durante a gravação do Guia de Marketing? Né? Acho que isso é legal falar. Você acha legal falar isso aí? É, bom, quando eu comecei a gravar o Guia de Marketing eu não tinha equipamento, eu não tinha experiência em editar, eu estava com a minha empresa com várias coisas acontecendo, algumas pessoas ajudando, e, mas eu, tinha, eu queria passar esse conhecimento de alguma forma. Algumas pessoas me inspiraram, algumas pessoas me apoiaram Porque a gente tem que começar a produzir Tá com medo? Vai com medo mesmo O que aconteceu no decorrer desse processo? Eu aprendi a editar vídeo, eu comprei equipamento Eu aprendi que gravar vídeo, produzir conteúdo em qualquer lugar Mas uma coisa você não pode deixar de fazer Planejamento Você precisa saber aonde você quer chegar E você precisa saber quais atividades você tem que... É realizar para atingir os seus objetivos Então isso foi crucial Independente se eu tinha equipamento ou não Se eu tinha ajuda ou não Ou se estava num lugar como eu estou agora Eu sabia o que ia gravar Eu sabia o conteúdo que ia falar Eu já tinha pesquisado antes Então se você chegou até esse vídeo aqui agora Eu vou deixar um link Para você Para você baixar a planilha que eu utilizei Para fazer o meu planejamento Todo o meu roteiro Vídeo a vídeo eu já sabia, podia gravar a frente quando estava com algum convidado O que eu pesquisei, os livros, as referências, o conteúdo que eu coloquei ali O que eu queria falar em cada um dos vídeos Então assim, sem planejamento nem começa Muitas pessoas que eu ajudei durante esse processo Vários coaches, vários mentorandos é, Tinham vontade de fazer um projeto Muitos deles têm vontade, muitas pessoas começam mas param na fase, na fase de planejamento, a gente ajuda na fase de planejamento, às vezes elas planejam, mas as coisas não, não acontecem. Por isso eu me dediquei a fazer 50 vídeos para o Guia de Marketing. Ao longo desse processo eu aprendi muita coisa, aprendi sobre iluminação, sobre câmera, mas principalmente aprendi como passar o conteúdo para frente. Talvez alguns vídeos não tenham tantas visualizações, mas muitas oportunidades de negócio aconteceram para mim. Uma delas, olha onde eu estou. Ah, mas Bruno, isso tem a ver com os vídeos indiretamente. Porque quando você está em movimento, oportunidades acontecem. Seja no erro, seja no acerto, mas você está em movimento. Quando você está parado, esperando com que algo aconteça, nada acontece. No marketing é assim também. Você tem uma estratégia, uma campanha, seja nas mídias sociais, você precisa gerar conteúdo, você precisa gerar promoção, você precisa entender se o algoritmo está mudando ou não, você precisa fazer. A grande lição que ficou é que a gente aprende fazendo, é que a gente aprende estudando, mas a gente nunca vai aprender se a gente ficar só querendo eu queria que esse último programa fosse uma lição sobre isso eu queria falar e expressar o que aconteceu acho importante falar também que um dos grandes é, aprendizados foi com prazo né? foi a gente ter que Ficar atento ao calendário. E assim, movimento que vários projetos vão surgindo, olhando a concorrência, benchmarking, olhando outros vídeos interessantes, assistindo outros canais. Você vai pegando conhecimento ali, uma iluminação, um conteúdo, como o conteúdo é passado, novidades vão acontecendo ao longo do processo. Você tem um script, você tem um planejamento que você vai seguindo, seja na sua campanha de marketing, seja quando você vai gerar conteúdo, mas você pode ir adicionando coisas. Acho que isso é muito bacana quando você está produzindo de fato, mas o mais importante, você tem que ir para a ação, você tem que fazer, é só assim que você vai fazer acontecer, se você está errando, você calibra e acerta, mas se você não está fazendo nada, não tem como você saber se está acertando ou não. Durante o processo, ideias vão vindo, e agora você que já fez uma vez, você vai melhorar, então se você tem um negócio, como a gente falava lá no começo, aplica todos os conceitos do guia de marketing, vai lá desde o começo, dedica um tempo, investe um tempo assistindo os vídeos outros vídeos como sugestão o YouTube vai trazer para você do ladinho ali vai clicando em outros autores, outros youtubers, outros profissionais da área vai trazendo conhecimento para você e aplica se der certo, aumenta, intensifica se não deu certo, ajusta, vê mais vídeos então acho que foi assim que surgiram outras ideias o que vai vir por aí? Algumas tendências para os próximos anos E vamos falar bastante disso BI Marketing Vamos falar de Analytics Vamos falar de ferramentas para você analisar o seu negócio Vamos falar também de Storytelling E vamos falar de vários insights de Marketing De coisas que vão aparecer E aonde a gente vai falar sobre isso? Vamos falar no Youtube, vamos falar no Instagram Vamos falar no LinkedIn Mas vamos gerar conteúdo A grande lição que ficou é faça se está errado você melhora se está bom você intensifica obrigado obrigado a todos vocês que me acompanharam no guia de marketing a gente tem muito a falar ainda eu gostei dessa experiência de começar a ser um youtuber e acho que vocês vão gostar de muito mais conteúdo deixe seu comentário me segue nas outras redes sociais e bora falar de marketing, bora falar de análises de marketing, bora falar de storytelling e bora falar de outros conceitos. Eu sou o Bruno Pérez, eu sou o Bruno Pérez, obrigado por quem me acompanha, obrigado por me seguir até aqui e até uma próxima temporada, até um próximo programa.